Fala aí, galera, beleza? Hoje, no Bandeira Maniculada, vamos falar muito da MotoGP, a vitória do Jorge Lourenço. Vamos saber, repercutir as expectativas sobre a decisão do Alonso. O que será do Alonso no futuro? Vai para a Fórmula 1, vai continuar na Fórmula 1? Vai para a Indy? A Chip Ganassi vai, vai ter uma. Qual vai ser o futuro da equipe no próximo ano? O que será de Scott Dixon? Será que ele vai para a equipe? onda qual, qual, qual será os modelos de negócio O que pode acontecer, o que vai acontecer Enfim, tudo isso, muito mais Além de dois quadros novos do no programa Que é o que vamos ter a partir já desta semana E você também vai ser papel fundamental Além da hashtag do programa Pequena ter Também na nossa, no, no quadro do quiz da semana Aqui você vai poder botar na enquete lá no Twitter da Rádio Web é, RT Futebol Total, ao longo da semana, além das histórias, do automobilismo e muito mais para você, hoje, 10 da noite, logo depois do Quebrado Brasileiro entre Internacional e Fluminense Fluminense Inter. Até lá! <Sess>